Você ainda tá acordado? Raquel? Raquel! A porta estava aberta. Eu não vou. Você não tinha o direito de fazer isso com a gente. Fazer o quê? Era pra ser pra sempre. Raquel, você foi embora. O que a gente sentia. Era pra ser pra sempre. Eu não tô entendendo. Eu casei com a Patrícia. Pois é! Você casou. Você gosta dela ainda. Eu não tenho culpa se você foi incapaz de amar de novo. Porque eu sabia que o que a gente sentia não tinha acabado. Acabou no momento em que você decidiu não voltar. É só isso que você tem pra dizer? Esse é seu único argumento. Que eu fui embora. Que a escolha foi minha, que a culpa foi minha. Mas a culpa foi sua. <risos> você achou que ia voltar e eu ia estar aqui. Esperando o grande amor da minha vida, é isso? Hã? Então ela é o grande amor da sua vida! Ah, Raquel, eu não vou Olha ficar aqui mim, batendo fala. boca com você. Olha pra vou. mim, fala, malu, Fala! Que que é? que que ela você vai saber? não é! Ela é? Não é Ela é o grande amor da minha vida! Ela é a mulher que decidiu viver comigo! E que embora não tenha dado certo em algum momento, ela não me abandonou! Ela não foi egoísta como você! Ah, olha quem tá falando de egoísmo! A boa moça! Que resolveu mudar de bairro, de cidade, se afastar da família e dos amigos! Malu, você largou seu emprego! Coitadinha! Coitadinha! Tá aqui se escondendo nessa bolha aqui, ó! Pra todo mundo morrer de pena de você! Eu nunca quis que ninguém tivesse pena Mas de você, é não, eu, ser Mas é tudo pra ver o que Em português. Português. Você tá na minha casa, garota! Fala em português comigo! Eu mudei a minha vida! Porque eu não aguentava porque mais! É insuportável conviver com a ideia de que você não tinha o controle de tudo! Talvez... Talvez... Só que eu não tenho problema nenhum em assumir isso! Você tem... VOCÊ NÃO ASSUME QUE FOI EGOÍSTA? IMATURA? AINDA QUER ME CONVENCER QUE você FICOU OITO ANOS! OITO ANOS, RAQUEL! PRESERVANDO O AMOR QUE VOCÊ SUPOSTAMENTE TINHA! Ou TEM, sei lá! O que, que você veio fazer aqui? Eu vim aqui resolver a nossa questão, Malu! Mas a questão não é nossa! Ai, Davi, é a Patrícia. Eu, eu olho pra você. Eu eu achei que fosse maluco. Eu senti a sua falta. Eu senti a sua falta. Maluco. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia o que você fazia em Paris! Você só sabe me julgar! Você me expôs ao ridículo! Ridícula! Foi a sua incapacidade de perceber que você tem uma grande parcela de culpa nisso tudo! Eu tinha 20 anos, Maru, pelo amor de Deus! Meus pais infernizavam a minha vida! Eu queria estudar! Eu queria viajar conhecer um o mundo! Você só prometia geladeiros. Você quis, e como você quis, fazendo os seus planos e me enfiando onde dava! De mim? De você? Nada. Nada. Nada, Raquel. Você não falou pra ela que eu tava aqui?